te convida, você escolhe? É importante considerarmos que todo e qualquer processo de mudança em nossas vidas acontece a partir do momento que nós escolhemos fazer diferente. As coisas não vão mudar enquanto você não fizer a escolha interna e decidir fazer diferente para poder colher frutos diferentes. Os desafios vão vir, a preguiça vai bater na porta, o medo também pode bater na porta e tantos outros sentimentos e emoções que nos fazem permanecer estagnados em um local conhecido, que mesmo que seja desconhecido confortável para nós é confortável para o nosso cérebro que não gosta de, de gastar energia com hábitos novos trazendo essa reflexão para o contexto do autoconhecimento dos usos florais é, podemos dizer que os florais eles abrem portas eles facilitam caminhos e eles nos dão a mão para nos ajudar a evoluir mas eles só conseguem ajudar quem escolhe olhar para dentro de si, quem permite as mudanças internas para então sentir e agir de modo diferente. O floral nos faz o convite à ressignificação das emoções, dos comportamentos, dos padrões mentais, das crenças e muito mais. Cabe a cada um aceitar o convite e escolher a mudança. E aí, você aceita esse convite e você escolhe? Grata!